do don't para aprender um pouquinho sobre o Mestre Jesus. Então, antes da gente entrar na nossa previsão, a gente vai fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade que se faz presente, abraçando o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, cumprimentando os Espíritos de Luz que estão conosco, Amparando cada um de nós, fazendo os tratamentos necessários, abraçando a nossa mãezinha, Maria de Nazaré, pedindo que ela nos cubra com seu manto azul de luz e que ela nos carregue em seu colo, porque ela sabe que ainda somos crianças espirituais precisando de conforto nos braços de Maria, chegamos até o nosso Mestre Jesus e vamos deixar que ele nos cubra com toda a sua luz, com todo o seu amor, vamos sentindo o amor de Jesus sendo derramado sobre nós, esse amor que vai nos fortalecendo, vai nos dando forças para a gente enfrentar tudo que a vida nos apresenta. E nos braços do nosso Mestre Jesus, nós chegamos até o nosso Pai Criador. Agradecendo a nossa vida, a oportunidade que Ele nos dá da a gente estar aqui, tentando melhorar, buscando a nossa evolução. E a esse Pai nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.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 Hoje a gente vai falar um pouquinho da parábola do filho pródigo. Uh, Jesus falava sempre por parábolas e sempre quando ele falava, era sempre no contexto, ele querendo explicar alguma coisa. Quando ele queria ensinar, né, ele era um exílio educador, ele vinha e contava uma parábola, mas para aquela situação. E essa do filho pródigo, qual que é a situação? Ele estava lá e ele sempre acolhia né? os pecadores que chamavam a regra, os publicanos e os fariseus, que eram aqueles que, assim, né? eram os doutores da lei, eram aqueles que conheciam a lei da Torá, aqueles que seguiam a, lista, a regra. Eles não entendiam por que, que Jesus se misturava com os impuros, né? com tudo aquilo. Então eles ficaram criticando. Então, é nesse contexto, quando contestaram Jesus por ele estar colhendo essas pessoas, né, que eles acharam impuro, é que ele conta a parábola. Essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 11 a 32. Eu vou dar uma resumida na parábola, depois, quem tiver interesse, procura lá ela inteira. Mas é assim, que tinha um pai e ele tinha dois filhos. E um dia um desses filhos Chegou mais novo Chegou para ele e falou assim ó, Não mais mais fim de ficar aqui Eu quero uma parte da herança Que eu vou sair aí para o mundo Eu preciso viver novas experiências E aí o pai Aceitou O pai divide a herança Com outro filho mais velho Que eram dois filhos E ele deixa esse filho ir O que para a época de Jesus Já era uma coisa assim nunca, né? Deixar o filho ir embora Sem questionar, sem nada Mas Jesus então conta. E esse filho foi com a metade da herança Com a metade que cabia da herança E foi e gastou E gastou e gastou com tudo, né? Então, com todas as coisas materiais, aproveitou a vida E era mulherada E era bar, e era boteco Tudo que podia, esse filho fez Aí chegou uma hora que a herança acabou, o dinheiro acabou. E esse filho ficou assim passando necessidade, muita necessidade, chegando a passar fome. E na região que ele estava ali, ah, naquela região que ele tinha ido, tinha sido uma grande fome mesmo, assim. Era uma região que estava passando por pior momento. E ele ficou assim desesperado, e ele fazia alguns bicos... Ele chegou a apacentar porcos, e, ou seja, cuidava dos porcos no chiqueiro para poder sobreviver. E a fome era tão grande que ele cogitou a ideia de comer a lavagem do corpo. Quando ele chegou nisso, ele falou, não, eu estou no fim do curso. eu tenho que fazer alguma coisa e eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou chegar lá, vou pedir perdão, vou dizer que eu errei, vou falar para ele, olha, você nem precisa se considerar, me considerar seu filho. Me trate como se fosse um empregado. E ele volta para casa. E quando ele está chegando lá ao longe, o pai já vê esse filho e corre com os braços abertos para poder receber esse filho. E ele abraça esse filho, ele beija esse filho, sem perguntar nada, sem questionar nada, muito pelo contrário. Ele chama os servos e diz, olha, traz uma roupa para ele, colocou um anel, que naquela época significava que ele voltava a pertencer à família, que ele era filho, calça as sandálias nele, enfim. E mandou matar um cabrito, um novilho, aí dependendo de onde a gente vê a parábola, são esses daí, né? Cada um coloca de um jeito. Mandou fazer um grande banquete para receber esse filho. E nisso, o outro filho que estava trabalhando, ele chega e não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele chega e fala assim, pai, o que está acontecendo aqui? Ah, você não sabe, que seu irmão voltou. Então, seu pai pediu para fazer essa grande festa. E ele ficou horrorizado, ficou inconformado. Ele falou assim, mas... Como? Né? Ele fez o que fez, aprontou o que aprontou e ainda recebe uh, com festa, com tudo. E eu que estou aqui há tanto tempo, nunca tive uma festa, né? E ele chega a dizer assim para o pai, há tantos anos que te sirvo, obedecendo as suas ordens e nunca me desse um cabrito para festejar com meus amigos. E aí o pai explica, filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu, mas convinha, porém, fazermos festa, pois teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, essa é a parábola, dando uma resumida, né, claro, pois vocês leem ela. Quando a gente ouve ou lê essa parábola, a gente fica do lado de quem? normalmente, se a gente não prestar muita atenção, do filho mais velho. Né? Fala, poxa, pobre coitado Ficou lá trabalhando, nunca teve festa O outro foi lá, gastou tudo E a gente está aqui fazendo festa para ele A gente julga isso na nossa vida Quando alguém sai, faz alguma coisa errada A gente já fala, olha aquele lá E o outro irmão, tão bonzinho em casa A gente tem esse tipo de, de comparação né E essa parábola, quem que é o pai? O pai é Deus e os filhos? Somos nós, a humanidade em geral, nós com os nossos defeitos, nós com os nossos pecados, entre aspas, nós com as nossas qualidades. Então, esses dois filhos representam a humanidade e Deus o Pai. E Jesus, se a gente fosse pensar no tempo que Jesus contou essa parábola, gente, Onde era tudo muito patriarcal, né? onde o homem mandava, a mulher geralmente nem tinha coisa. Era inconcebível, primeiro, que o filho fizesse o que esse foi: sair por aí. E, no entanto, o pai deixa ele fazer. Uh, o que, que se esperava quando contou essa parábola? Por que, que as pessoas se surpreenderam? Porque queria que Jesus contasse do tipo assim: o pai, o que, que tinha que fazer com esse filho? Punir. Uh, expulsar da família quando ele pediu lá para dividir a herança, né? Uh, deserdar. Por quê? Porque e Jesus quis mostrar o quê? Não, o pai não é assim. Esse Deus que vocês conhecem, esse Deus que pune, esse Deus que não acolhe, não é o, o Deus, não é o Pai que eu trago para vocês. O pai que eu trago para vocês é um pai amoroso. Né? é um pai que acolhe, é um pai que vai amar o filho, independente do que o filho fizer, né, é só a gente ver pai e mãe de filho, né, o filho apronta todas, mas o amor tá ali, você pode até não gostar, você pode até brigar, mas o amor tá ali, então Jesus quis mostrar pra gente, tudo então ele surpreende, quando ele fala desse pai muito diferente, do que eles estavam acostumados a ver. Né? Aquele pai que deserga, aquele pai que punha. Então, ele, primeiro, o que, que ele mostra? Esse pai. Ele deixou o filho ir viver experiências. E o que Deus faz para a gente? A gente nasce vem aqui para viver as nossas experiências. E ele dá o que para a gente? A liberdade da gente escolher o nosso caminho. Então ele não vai falar pra gente Esse caminho que você está fazendo está errado Às vezes a gente até sabe Que está fazendo coisa errada Às vezes a gente tem algum anjo da guarda Que fica falando a gente Olha, não é bem isso que você devia fazer Mas eles respeitam As nossas escolhas E Deus também Respeita essa escolha Então Por ele respeitar Essa escolha É que ele falou, pode ir com a sua herança. Vá viver a sua experiência. E aí o filho foi e deu no que deu. Ele errou, ele fez um monte de coisa errada. Mas quando ele volta com o pai, o pai faz o quê? Acolhe. O pai não está julgando. O pai em nenhum momento falou assim, mas viu, você foi lá, gastou toda a minha herança, você que se dane agora. Não, ele acolhe e manda fazer vocês imaginem a cena, aquele pai indo ao encontro do filho. O filho, num primeiro momento, pode ter até pensar, meu Deus, eu vou começar a apanhar aqui mesmo. Né? Quando vê o pai correndo lá para ele, assim, antes de ver o sorriso. Né? Por quê? Porque ele também tinha essa ideia desse pai que pune Então, quando ele não entendeu nada, quando o pai foi e abraçou. Mesmo porque, naquela época, para um pai dar um beijo, era uma coisa raríssima, né? Tinha toda aquela coisa ali de... de coisa. E, no entanto, ele está dizendo assim... Meu, eu sou seu pai. Um pai amoroso. Um pai que entende o que você está fazendo. Então, Jesus apresenta nessa parábola o amor incondicional. Que só ele foi capaz de nos dar. E que só Deus, só na figura de Deus, a gente enxerga esse amor. Né? Esse pai aqui... Acata as decisões Que respeita o caminho Que o filho escolheu Mas ele sabe também Que vai ter um momento Em que o filho vai voltar para ele E Deus faz exatamente isso Com a gente Ele deixa a gente viver a nossa vida A gente fazer tudo o que a gente quiser É claro que nem tudo nos convém Como dizia Paulo de Tarso né? Tudo eu posso Mas nem tudo me convém Mas mesmo assim ele vai estar sempre lá Porque Deus nunca Abandona a gente Nunca, e é nunca mesmo Mesmo que a gente ache Que Deus nos abandonou Mesmo que a gente se revolte Contra Ele né? ele, ele não nos abandona Então, o filho novo O que, que ele representa? O afastamento de Deus Chegou o um momento que ele excluiu Deus da vida dele Ele não quis mais que ele foi lá mundo, então ele se afastou do Pai então é isso que a parábola está dizendo, é claro que parábola tem diversas interpretações cada lugar que vocês forem ou forem ler, vão ter outras a gente buscou uma que é mais para a visão nossa espírita, não que as outras estejam erradas não existe certo ou errado né, nas interpretações de parábola, a não ser alguma coisa muito louca, muito esdrúxula, né? Então, o, o filho Ele se afastou do pai Ele foi lá Fez as escolhas, errou muito Mas quando ele chegou no fundo do poço Ele fez o quê? Ele se arrependeu Aí a gente vem assim Nossa, basta arrepender e eu estou salvo? Claro que não né? Porque senão todo mundo se arrepende E tudo Mas o arrependimento é o primeiro passo Para a gente sacar que tem alguma culpa, preciso fazer alguma coisa para compensar esse erro que eu tive. Esse arrependimento faz eu pensar, o remorso faz com que a gente se volte para Deus. Claro que a gente vai colher o que a gente plantou, mas o arrependimento é o primeiro caminho. Uh, para quem assistiu o filme Nosso Lar, quando André me explicou o Espírito do tempo no brasil. Né? Ele só sai de lá quando ele realmente pede perdão Quando ele se arrepende, quando ele se toca Que ele precisa fazer alguma coisa E a partir daí é que ele foi aprendendo A partir daí é que ele foi evoluindo Então, o filho mais novo é esse carinha aí Que chegou no fundo do poço e foi E o filho mais velho, ele é o bonzinho da história? Vocês acham o filho mais velho, ele é bonzinho na história? Vejam bem, ele estava lá. Quando o irmão chegou, ele ficou feliz? Não. Quantos de nós não fica feliz com a alegria do outro? Quantos de nós, fala assim, também está né, feliz não sei porquê? A gente não fala isso. Quantos de nós, algum amigo, ah, é promovido, sei lá, acontece alguma coisa boa? A gente fala assim, nem merecia. Né? Principalmente em lugar de trabalho Às vezes você quer uma promoção E o outro é promovido no lugar A gente fala assim ah, Nem mereci foi Esse irmão esse, esse irmão mais velho Ele representa o quê? O egoísmo Aquele filho egoísta Que quer o pai só para ele Ele queria que o pai reconhecesse Que ele é que estava lá Então Ele representa aqueles que são dominados pelo egoísmo. São aqueles que se acham Cheio de virtudes e seguem todas as regras, mas no fundo, no fundo, ele é o que? Né? Às vezes julga, quantos e quantos, fala de Deus, fala de Jesus, fala de um monte, segue as regras, vai na missa, vem no centro espírita, faz um monte de coisa, tudo certinho. Mas aí. Não é feliz com o outro, não consegue perdoar o outro, não consegue entender essa amorosidade do, de Deus para com todos, não entende que Deus quer todos os filhos com ele, e não só eu, porque eu sou vozinha. Ele quer os ruizinhos também, porque ele sabe que os ruizinhos um dia vão melhorar. Ele não criou todos nós, por que, que ele vai dar privilégio só para mim que sou vozinha? Então, esse filho. Ele também estava afastado de Deus. E talvez de uma forma patriótica, porque é oculta. né? aquela pessoa que se esconde atrás de uma religião, esconde atrás de uma moral, né? tudo para eles. Ah, meu Deus, isso não pode, isso não sei o quê. Então, Jesus quis mostrar que somos nós. E nós somos o quê? Um dia somos filho pródigo. O mais novo Um dia somos o um filho mais velho Que tem os nossos lances de egoísmo Que tem tudo uh, Para acontecer Então, Mateus no, no, no capítulo 21 Versículo 38 Ele diz assim Que Jesus diz Em verdade nos digo Que os publicanos e as meretrizes Entram adiante de vós No reino de Deus. Ele quer dizer assim, aqueles que vocês acham são pecadores, prostitutas, eles, se eles se arrependem, se eles se mostram, eles vão entrar primeiro no reino de Deus, do que vocês que ficam rezando, mas rezam da boca para fora, não rezam para o coração, e principalmente, não aplica aquilo que Jesus vem ensinando. A gente é cheio de moral, mas não sabe nem o que Jesus nos coloca. E aí eu trouxe para vocês, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 157, ele diz assim. A parábola do filho pródigo demonstra dois extremos da ingratidão. Uma reside no esbanjamento, que é o filho pródigo. O outro na avareza. De maneira geral, se enxerga apenas o filho pródigo, tornando-se credor de todas as condições. E são raros os que veem a conduta Condenável do irmão mais velho Que ante o bem-estar E a alegria dos outros Revolta-se e sofre Através de um ciúme Que o envenena. Lendo a parábola com atenção Emmanuel diz Ignoramos qual dos filhos É o mais infortunado Ou seja, qual que é o pior né? Se o pródigo Ou se o egoísta Mas atrevemos nos a crer na imensa infelicidade do segundo, que é o mais velho. Porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Então, a, a gente quando vê a parábola, né, a gente costuma puxar sardinha para o velho. E aí está mostrando que não é bem assim. Não que ele esteja totalmente errado. Não existe o totalmente errado, nem o totalmente certo. E nós todos somos filhos pródigos em algum momento. Aquele que desperdiça que a gente fala de bens materiais Porque esse filho pródigo buscou o bem material Mas quantos de nós não desperdiça tempo? Não desperdiça saúde? Não desperdiça saber? Quantos de nós às vezes não sabem? E egoisticamente a gente não passa A gente não passa conhecimento A gente desperdiça as oportunidades que a vida dá a gente fazer alguma coisa A favor do próximo, a favor de nós mesmos Quanto a gente não desperdiça Da mesma forma que o filho pródigo Desperdiçou todos aqueles bens Que ele colocou Então a gente Deixa as oportunidades de Passar por preguiça Por tédio Por falta de disciplina E por falta de Deus no coração Porque a gente não entende esse pai amoroso A gente é cheio de julgar Sempre, a gente sempre vê pelo próximo Ah, se ele pode Eu também posso se ele conseguiu, eu também vou conseguir. A gente não consegue pensar assim, não, eu vou fazer por mim. Eu vou conseguir o que eu quero, porque eu preciso, tá? Então, essa parábola, resumindo, ela ensina que a bondade de Deus nunca fecha a porta para arrependimento. Nunca. Então, se a gente se arrepender de verdade de alguma coisa, a porta vai estar tá sempre aberta para a gente. Jesus dizia, né? Que ele está abrindo aquela porta. E não precisa ser tão estreita assim essa porta, né? Então, a gente pode errar muito, mas sempre podemos recomeçar. Porque o amor de Deus jamais nos abandona. Então, quando Chico diz que a gente pode, podemos não ter um novo começo, né? A gente não vai mudar aquilo que a gente já fez. Mas a gente pode começar a mudar o nosso filho. Aquilo que vem depois. Então, vamos mudar, vamos libertar dessa culpa que às vezes a gente tem, vamos deixar o passado para trás, vamos deixar Deus nos buscar. E aí eu termino com uma frase que o Arthur Valadares, era é um palestrante espírita, e ele disse numa das palestras que ele fala até do filho pródigo: ele fala assim, nós achamos que nós é que buscamos Deus. Mas na verdade, é Deus que nos busca Então, como o Pai fez né? Então, vamos parar para pensar nisso A gente fala, eu preciso buscar Deus dentro de mim Não, Ele está buscando a gente todo o momento Cabe a gente deixar se encontrar né? A gente não esconder A gente deixar, ô oh, Deus, estou aqui Estou aqui, pronto para você com os meus erros com os meus defeitos, com os meus arrependimentos, com as minhas culpas, mas eu estou aqui. Então, é, a gente lembrar que Deus não nos ama pelo aquilo que a gente faz. Deus nos ama pelo aquilo que a gente é. E o que, que a gente é, todos nós? O que, que nós somos? Filhos de Deus. Então, Ele ama porque a gente é filho dele e não por conta das coisas que a gente faz. Então, era isso que eu tinha para vocês Para vocês refletirem né? E pensar nesse Deixar Deus nos buscar Eu achei muito bonito isso Então não vamos buscar né? Mas vamos nos aparecer Para que Ele nos busque Era isso Então vamos fechando os nossos olhos E mantendo essa conexão Com os bons espíritos Vamos neste momento... Deixar sair do nosso coração... Aquilo que a gente tem de melhor... Sem egoísmos... Como o filho mais velho... Sem desperdícios... Como o filho mais novo... Vamos deixar sair aquilo... Que a gente pode doar neste momento... E que seja uma coisa boa... Que sejam boas energias... E que essa doação de amor... Que sai do nosso coração possa chegar primeiramente aos nossos lares, para todas as pessoas que moram conosco, as pessoas que nos visitam, que essa luz de amor possa se estender a todos os que sofrem, aos doentes do corpo, aos doentes do espírito, que ela possa atingir as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país que eles possam que nosso país possa ser iluminado por essa luz de Jesus e que essa luz possa nos tocar o no coração e fazer com que sejamos pessoas melhores pedimos licença para que a espiritualidade leve um pouquinho dessa luz aos nossos irmãos desencarnados em especial aqueles que lembramos neste momento, aqueles irmãozinhos que ainda estão em sofrimento, que eles possam sentir a luz do Cristo, sentir o amor tocando cada um deles e que eles possam ser socorridos dentro do merecimento de cada um. E assim, agradecemos aos Espíritos de Luz que estiveram conosco, nos amparando, nos cuidando de cada um de nós, Agradecemos ao nosso anjo por estar conosco em todos os momentos da nossa vida, por ter escolhido ficar conosco nessa encarnação. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por tanta luz, por tantos ensinamentos e que Ele possa, com essa luz de amor, nos dar a força necessária para que possamos chegar o mais breve possível à casa do Pai para que possamos retornar a este Pai, a quem agradecemos com todo o nosso coração, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade que Ele nos dá nesta vida, pela oportunidade que estamos tendo de buscar a nossa evolução. Que assim seja e graças a Deus. Uma boa semana para todos vocês, boa noite a todos e até uma próxima. Muito obrigada.